Eu posso falar, assim, como pai e pediatra, que em todo o processo do nosso filho, eu falo assim, olha, nós também erramos um monte, porque eu atendo diariamente muitas famílias, muitas, muitas, muitas crianças, né? famílias que estão em busca do diagnóstico, e se deparam ali com uma culpa gigante, porque o filho é, é, assistiu muitas telas, porque eles não brincaram o quanto deveriam, eles não estimularam o quanto eles deveriam estimular, e eu falo, calma, calma. A gente também, infelizmente, fez isso. Então, eu consigo me pôr é, do outro lado, não só apenas, ah, alguém que fez tudo certo, alguém que fez... Não, eu fui essa pessoa. E eu, eu vergonhosamente entendi. e eu vergonhosamente digo que hoje eu só sei sobre autismo porque eu sou um pai de autista e não um pediatra. E, por consequência, eu tive que estudar muito. Mas eu também, lá nos meus plantões, há cinco anos atrás, quando uma mãe chegou para mim e falava, doutor, meu filho está com atraso de fala. Eu, é, vai falar. Eu vergonhosamente já fiz isso. Ah, mas é culpa do Thiago? Não, acreditem, o ensino é fraco. E o Rodrigo falou que na própria residência de psiquiatria ele também não ouviu, né? Ouviu muito pouco. Um, e aí, enfim, na faculdade de psicologia também, na, eu tive, na neurociências eu tive um pouco, na, na, na USP eu tive um pouco, na minha formação de neurociências, muito pouco em todas as especializações. Eu vejo muito que os pediatras estão treinados para ver ouvido, nariz, garganta, barriga, né? Exato, exato. Então, então isso... Pra... Desenvolvimento, Perfeito. né? Eu, eu acho que a gente sai da faculdade aprendendo muito sobre doenças e sobre remédios e pouco sobre saúde. eu digo como um todo, tá? Mas a gente sai aprendendo pouco sobre saúde. Não medicar é muito mais importante que medicar na pediatria. É, e a gente sai é. preparado para medicar e a é. gente não encontra uma formação para questões no, neuro, no neurodesenvolvimento, para transtornos do desenvolvimento, Exato. então assim, como eu como eu falei, eu lembro da cadeira de pediatria na faculdade, eu lembro, por Deus, eu assisti uma aula, uma aula de 50 minutos para um aluno de 19, 20, 21 anos, ele falar, ah, essa é mais uma matéria que vai vir aqui aos é. montes. É, a Exato. gente fazia, teve períodos, teve anos, nós fizemos 30 matérias, entendeu? É. E tava lá uma aula de autismo. Então é. eu acredito é, que a gente tá aqui para mudar, porque como a é gente falou, te, tem muita gente, tem muito neuropediatra psiquiatra, é, profissionais do, do desenvolvimento infantil, explicando tudo, e, e as pessoas têm acesso à informação. É, é. Mas eu gosto de dizer que ó, oh, tem eu aqui no cantinho como uma ponta, dizendo que os pediatras também podem fazer diferença. Essa é a nossa história, então, o nosso menino veio aí pra falar pra um pediatra, falar, ô, oh, Pedi, não fala mais pra ninguém não, que é normal, não faça mais isso na vida de ninguém, tá? Então, é, eu não tenho a mínima ideia de quem seja, mas eu me recordo de uma vez num plantão falar isso. Então aqui, provavelmente, senão, nunca vai chegar essa mãe, mas fica aqui meu perdão. Se si, no processo inicial da minha vida acadêmica e na minha vida profissional a gente tenha falhado. Mas ah, é que não fala assim. Ai, fiquei até emocionada agora. É muito lindo a gente poder, até. Ai, arrepiou. A poder reconhecer e poder ser sincero, e verdadeiro, né, com, com todo mundo. Porque é, a gente também tem uma carga pesada em cima da gente, né, Tiago? Que é de, de saber tudo, que é de. E, e os pediatras, de fato, estão precisando de um treinamento diferente, assim. Estão, de fato, precisando conhecer mais sobre autismo, mas eu sinto que essa realidade está mudando.